Viva amigas! Consegui fazer aqui um ponto, que é muito parecido com o outro ponto, mas que é maior. Reparem. Este tem esta curva aqui muito elegante na base, duas paralelas, entra logo a outra cor e depois o topo. Este mantém esta curvinha muito elegante, as duas paralelas, a cor, e depois aqui tem mais um traço, e depois aqui é o topo. Portanto, está maior, está muito interessante. Surgiu naturalmente, consegui criar naturalmente, porque tentei melhorar, né? tentei melhorar este, se é que é possível melhorar um ponto que está tão lindo, mas na verdade é sempre possível dar-lhe uma outra visualização, não é? uma, outra, uma, uma outra aparência e este está é muito interessante. Consegui fazer aqui o remate invisível, não está bem invisível, tem aqui este traço, estão a ver este traço aqui? Não sei porque é que aquele traço está ali, tem que depois quando desmanchar ver de onde